Como instalar um WC suspenso? Nível de dificuldade, dois martelos. Fácil de integrar, fornece várias vantagens, tanto esteticamente como com a manutenção do chão. Metodicamente, a instalação está ao alcance de quem gosta de bricolage. Irá precisar de uma estrutura para WC suspenso, sanita para WC suspenso, tampa de sanita, placa de acionamento, tira -fundos e buchas de fixação adaptadas ao suporte calhas e suportes de estrutura metálica, placas de gesso cartonado à prova de água e parafusos adaptados, tubo flexível de junção de água, massa de silicone, segmento de tubo PVC, cola PVC, folhas de lixa e vedante de silicone. Basta ter uma fita métrica, lápis, nível de bolha, perfurador, chave de bocas, broca craniana, pistola de silicone, a parafusadora. Em renovação, desmonte o antigo WC, entrada de água e tubos de escoamento. Escolher a estrutura. Se a parede de integração não for sólida, Isolamento duplo, compartimentação, escolha uma estrutura de suporte autoportante, fixada ao chão com vários pontos de fixação. Em parede de alvenaria, basta uma estrutura fixa ao chão e à parede. Regular a altura. A maior parte das estruturas permitem a regulação da altura da sanita para ter em conta a morfologia dos utilizadores. Em média, é usada uma altura de 40 cm e de 48 cm para pessoas com mobilidade reduzida. Coloque a estrutura na parede e regula os pés controlando a horizontalidade com o nível de bolha. Fixar ao solo. Marque os pontos de fixação, perfure e coloque as buchas. Apertará os pés depois quando fixares a estrutura à parede. Fixar à parede. Na parte superior e de cada lado, coloque o parafuso longo e aperte-o nos passadores que será fixado à parede. Marque os pontos na parede e desvie a estrutura para perfurar. Aperte controlando a verticalidade com o nível de bolha. Termine aparafusando os pés. Entrada de água. A utilização de um tubo flexível de junção de água é a solução mais simples para ligar a nova instalação. A ligação deve estar acessível. Escoamento. Meça a distância entre a saída do cotovelo de escoamento e a coluna do autocolismo. A estrutura metálica. Na parede, à altura do conjunto técnico, fixe uma calha na horizontal. De frente, renta à estrutura. A calha fixada no solo recebe suportes cobertos por uma calha superior. Encastre a estrutura com dois suportes para reforçar a rigidez da mesma nesse local. equipa a estrutura com dois varões roscados para a fixação da sanita e instale as coberturas cilíndricas nos tubos de descida de água e de escoamento. A cobertura do conjunto é realizada em BA13 à prova de água. Marca as passagens das mangas dos dois varões e da placa de acionamento do reservatório. Por vezes é fornecido um modelo. Corta as aberturas circulares com broca craniana e o retângulo da placa com serra tico-tico. coloca a placa de gesso cartonado junto à estrutura e a parafuso para cobrir a fachada do conjunto. Cubra a parte superior, a parafuso e faça a junção. O conjunto pode ser coberto, a cerâmica ou pintado. As mangas que ligam a sanita ao reservatório e aos cotovelos de escoamento Estão equipadas com juntas de vedação nos respectivos orifícios na parte traseira da sanita. Assinal e cerre no comprimento correto segundo o método de cálculo na ficha do produto. Atenção! Antes do corte, deve ter em conta a espessura da cerâmica se a for aplicar na parede. Após o corte, alise com uma folha de lixa a colocação das mangas de ligação nos tubos do reservatório e de escoamento é facilitada por uma lubrificação com massa de silicone nos contactos. Ligue as mangas e a os varões roscados para regular os comprimentos, que são a espessura da sanita, mais 2 cm. A sanita é apresentada e montada nas ligações e nos varões roscados. Verifique a horizontalidade com o nível de bolha antes de apertar as porcas. Tenha o cuidado de não perfurar a parede com força. Uma vez fixada, aplique um fio de vedante de silicone à volta. Coloque as varetas de acionamento do autocolismo. Introduza cada vareta na posição e rode um quarto de volta para prender. Fixe a placa plana e termine com a instalação da placa de acionamento. Teste o bom funcionamento do autocolismo. No caso de intervenção, o acesso ao mecanismo faz-se desmontando a placa de acionamento. Uma vez instalada a tampa da Sanita, o WC suspenso está pronto a funcionar. Conforto, estética, fácil manutenção. Solução cheia de vantagens.